Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR. Um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso, apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora. Tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor para alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Tipo. Tô... Largar três, largar duas, ah. largar essas peças, largar isso aqui, largar essas cachaça, essas latas, largar um monte de panela desse. Não é preciso estar com tanto panela. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Tô logo na cidade. Não vou dormir, não vou comer nada. Achamos um filme não revelado. Vamos ver. Nos arredores da cidade, eu encontrei um corpo de um homem segurando uma câmera. Claramente ele estava filmando algo antes de morrer. Não sei se vou encontrar algo de novo, mas tenho que me certificar. Preciso de um laboratório fotográfico para revelar o filme. Tarefa. Encontrei reagentes na loja de eletrodomésticos e desenvolva o filme. Itens na categoria de missões. Categoria de missões. Esse aqui. Olha só. Você não conseguirá ver este filme de 8mm até ele ser revelado como fotos. Primeiro coloque o filme em um tanque especial. Liberamos aqui mais benefícios. Vamos selecionar. Duração de efeitos positivos. Sistema imunológico forte. Cara, militar. É esse aqui, ó. Tática, tática de combate. Restaura um ponto de ação. Ponto de ação é aquele, é a energia que a gente gasta na batalha. Então, com certeza, velho. Opta sempre de pegar isso aqui, tá? Não importa qual seja o uso, sempre pega o um militar. Liberamos pistola artesanal, munição e pólvora. Legal. O que, que eu vou fazer, velho? Eu vou passar aqui nessa casa, que é o meu caminho. Vou pegar, pegar água, faca. Pega tudo isso aqui. Loja de caça e pesca. Ninguém no chat. Vou pegar aqui o meu carregador. Vai que meu celular descarrega, né? Vou ficar aqui até 7 da noite. Que loucura. Tá bom. É... Chegamos aqui no restaurante. Pega tudo do restaurante também Eu acho que a gente vai passar um dia nesse, uns dias nessa cidade Então eu vou pegar tudo indiscriminadamente Hospital Por que, que eu não passei na loja de caça e pesca? Por que, cara? O que, que tem nessa loja aqui? Olha só, velho e ficando pra trás Por que eu não sei? Ah, hospital. Não. Hum. Vou pegar. Água. Pega. Esse aqui é o quartel, tá? isso aqui é muito bom, cara. Muito bom. Olha essa caixa de arma. A vai... Talvez a gente ache uma coisa legal aqui. Nada. 30 a 25. Esse dano é pouco. Já vou desmontar logo de cara. Uma munição de fuzil causar 30, dano, 30 de dano não é legal, não. Tá parecendo dano de pistola. A cabeleira toda bagunçada, velho. Vou pegar esse livro. Ver o morto. Ó, oh, os mortos militares, eles sempre têm coisa legal: armas, ração, viu? Nunca deixa morto mil, mor, Nunca deixa os mortos militares sem ser checados. Sempre vasculhe os cadáveres deles. Pega tudo. Tem que ir farmácia. É a farmácia do o centro de enfermagem, né? Falar direito, senão vai ter cara enchendo no um saco aí no no chat. Dizendo, ai, ah, você não fala direito, os nomes. Um tá, vamos lá, pessoa louca. Pega aqui, meu filho. Finalizar de novo. Analisar de novo. Bora, você não vai vir, não? Ó. Matei. Ih, uh. Matamos com uma bala só. Poxa Não temos energia o suficiente. O que, é que a gente vai fazer? Fumar um cigarro. E a nossa energia tá baixando, hein? Eu acho que é porque a gente não fumou. Ficou muito tempo sem fumar. Procura no corpo. Procurando nesse aqui também. Achamos uma AK. Ca... Desmonta. Pega esse aqui. Agora a gente vai na garagem. Hum, eu vou abrir isso aqui. Que foda. Ah, vamos ver o que a gente vai achar aqui corpo. Ih, velho, essa aqui é boa. Só que tá quebrada. Vou desmontar. Ela é pequenininha, ela gasta só um ponto de ação, se não me engano. E o dano dela é bom. É como se fosse uma, uma pistola, só que ela é muito mais forte que uma pistola. Procura, procura, procura. Achamos 3 AK. Ih, quatro não. Deixa eu Não é pro santo Vou pegar, cara. A gente vai desmontar. No caso, o santo sou eu, tá? Deus desse mundo. Pazerna. Ah, Vamos fumar um cigarrinho. Agora que a gente já tá viciado, a gente não tem mais qualquer contraindicação a fumar, não, tá? Pode fumar igual, igual uma caipora agora. Não dá nada. Negócio agora é só achar cigarro. Pronto. Limpo o corpo. Achamos mais uma AK, AKSU. AKS74. Não é AKSU, não. Cata. Cata. Bebe essa porra. Cata isso aqui. Uh, alguma coisa pra comer, cara, eu começo isso aqui. Isso aqui é uma universidade. Não universidade não, isso aqui é uma escola técnica. A universidade é um pouco maior. Escola técnica. Uh, vamos catar isso aqui. Pegamos. Escola técnica, sala de aula. procura essa arma a gente já tem isso hum, aqui é o que? a garagem piscinas a vamos procurar e pegamos uma a bateria vamos carregar essa bateria não dá não dá para carregar a bateria o que, que eu vou fazer aqui, olha só, abre isso aqui, pega essa linha, a bateria é pesada, né? Olha só, faz a fogueira. Agora você chega aqui na bateria e funde ela. E a gente pegou o chumbo, o chumbo da bateria. Hum, vou abrir essa merda aqui catar os livros. E agora chegamos na nossa missão. Hein? Mercearia. Arrombamos a porta. Dá uma fumadinha né, para a energia. Vamos lá, catamos tudo. A loja de eletrônicos. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Não aconteceu nada quando a gente chegou. Procura. Tanque de revelação. Serve para revelar filmes de vídeo e fotografia. Coloque seu filme no tanque. Use o menu do item Filme. Vou colocar o filme no tanque. Inserir. Botamos o filme no tanque agora. agora a gente vai ter que botar esse carinha aqui, ó. Beleza, Isso é o que, velho? Líquido fixador de fotos. Agora a gente vai ter que lavar. Olha só, velho, um cogumelo. Todo mundo já esperava esse aqui, né? Uma bomba atômica. Cara, cara fumou uma explosão de uma bomba atômica. Ele deve ter morrido na onda de choque ou pela radiação, alguma coisa assim. Quantidade de componentes encontrados, velocidade de criação de itens. Isso aqui é totalmente inútil. Duração de envenenamento ferimentos. Dano de pistola. Eu vou, eu vou pegar isso aqui, tá? Porque isso aqui vai ajudar a gente na hora de montar carros e tudo. A gente vai achar mais, mais peças. Beleza. Hum. Bom, podemos vazar, né? Vou pegar aqui nessa casa procurar limpa esse corpo pega tudo agora a gente vai passar uns dias aqui nessa nesse abrigo tá eu só preciso largar umas coisas larga isso aqui larga, larga larga eu vou pegar a madeira aqui, tá não dá pra fazer nada sem madeira, velho. Você precisa de madeira pra cozinhar. Vou pegar toda essa madeira aí. Bora hum, botar mais um café? Eu já tô doido pra ir no banheiro de novo. É muito louco como é que funciona essa Twitch, né, velho? Tipo assim... Você meio que faz live pra uma pessoa, duas pessoas no começo. Até você... Epa! Já ia botar fogo aqui, ó. Até você crescer e... Tipo assim, no começo você tá sozinho, velho. Você tá falando pra ninguém. Mas aí tu persevera e aí começa a entrar gente. E aí um ou dois gosta de você e fica. Aí começa a chamar mais gente. É legal. É legal, tipo assim, a gente já joga sozinho, né, velho? Normal, a gente já joga sozinho. E você começar a jogar e ter companhia. Por enquanto, mesmo assim, você ainda não tem companhia, mas... Porra. Logo, logo chega as companhias e vai ficar legal. Imagina daqui a um ano, dois anos, como é que vai estar, tá, velho? O que importa é começar, né? Você um processo... Como você vai estar daqui Um ano dois Aí vai de você Aprender, se desenvolver Persistir Se você persiste Você alcança Bom, cadê aqui? Começa a parada? Não, não vou começar agora não Isso aqui é linfa, tá? É, a gente conseguiu matando as baratas posso cozinhar isso aqui o rep temos álcool comece aqui tá e gasta a saúde não dá hum. fazer uma parada legal não vou gastar arroz não mel também não água três garrafas de água Tô só para nossa, cabeça pesada parece que eu comi maconha é, café quente mano, se você gosta de café quente, você é louco sinceramente quem que gosta de café quente véio. dá para fazer massa de macarrão assim ó. com água, sal, panela e fogueira e um saco desse não dá para fazer mais água tá bom estamos acordado vamos ler esse livro adquirir conhecimento na né? experiência acho que dá para ler mais esse tomar água aqui velho tem livro pra caramba pra ler tá cansado né? dormir um pouco eu, eu fiz uma cabana eu não fiz uma cabana velho que merda era pra ter feito a cabana ela dá bonas de descanso a cabana aqui ó 20% você descansa 20% melhor se você dormir 10 horas, 20% é uma hora de... Não, é duas horas de... Se de... você dormir 10 horas, 20% é duas horas. E Estamos aprendendo bastante coisa, hein? Quem, quem em sã consciência, no, no meio de um apocalipse, pensa em fazer sushi, cara? Tem que ser muito doente para o cara pensar em fazer sushi no meio do apocalipse. Essa pessoa, ela não bate bem na cabeça. Pode falar o que quiser, mas ela não bate bem na cabeça, tá? Pronto. Conseguimos aqui fazer um ensopado rico. Hum... É... Vamos ver o que dá para fazer aqui agora. Cola de osso. Não temos ossos. Dá para fazer uma clava? Dá para fazer uma clava. Uma besta. Vamos fazer uma besta. E os virotes? Poxa, véio, o virote precisa de sucata e de cola. De pederneira pólvora, pólvora dá pra fazer e agora vamos dormir, né? Dormir mais uma vez. Vou fazer mais uma fogueira aqui. Quanto mais fogueira você faz, elas tipo assim. Olha só, tem aqui três fogueiras, né? Tem 20 horas. Você tem três fogueiras, elas vão queimar em três dias. É bom. Assim você economiza. Você não precisa ficar fazendo fogueira toda hora. Consertar a bike. Conserta de novo. A roupa não precisa. A mochila não precisa. É, vamos ver aqui os equipamentos. Eu vou desmontar uma arma dessa. Não dá pra desmontar. Tem que esperar quebrar, né? Cara. O que eu vou fazer aqui agora? Mano, eu não tenho arma de... Eu não tenho munição de fuzil de assalto. Eu vou desfazer dessa carta. Poxa, a gente tem muita coisa no chão. Cara, beba água. Você vê que se você bebe água. Você tá no banheiro toda hora. Se você tá no banheiro toda hora. Você tá ocupado. Se você tá ocupado, você não enche a vida. Você não enche o saco de ninguém, tá ligado? Então beba água e não enche o saco de ninguém, velho. Não enche o saco de ninguém, porque ninguém tá nem aí pra sua vida. Essa é a verdade, cara. É o que ninguém te conta, mas ninguém tá nem aí pra sua vida. Não enche o saco. Beba água, se cuide. Quem se cuida, não cuida dos outros. Ou pelo menos... Ou pelo menos só cuida dos outros quando já tá completamente cuidado. Eu tô falando merda demais aqui. A gente um... vamos cozinhar aqui isso aqui você com é uma lata de leite condensado tá lata de leite condensado cozido uma lata de leite condensado cozido traz lembranças de infância não me traz não porque eu Várias vezes eu comi mas era é bom véio. teve uns tempos atrás que eu fiz também nossa fica do... é um doce de leite delícia um doce de leite E você, chat, vocês gostam de leite? Haha, <risos> vocês gostam de leite sim, eu consegui. Vamos aqui dormir mais um pouco? Não. Ah, vamos fazer nosso virote. As seis, dezoito virotes. Ok. 18 pirotes de besta feitos Sabe o que dá pra gente fazer também? Uma parada legal? Olha só Vou Dormir Meu cabelo Nossa, velho, que cabeleira louca velho. Uh, dormimos, né? Pega as coisas, deu aqui cento e por cento, muita coisa. <risos> coloca aqui essa massa, e coloca isso aqui, e água. Agora a gente come. A massa com carne moída. E o nosso peso foi para 97%. Olha só. Legal, né? Duvido que vocês saber disso. Vamos cozinhar isso aqui. E a gente tem. A gente agora tem. Como é... fazer essa receita mais duas vezes? Ou é três, alguma coisa assim? Mas a gente vai direto. E de viagem. Olha só. Ah, esse aqui é interessante passar, tá? Pega, pega, pega, pega. Passa na farmácia. o gato abrindo a porta aqui, gato. Velho, o gato abre a porta. A porta é de vidro de correr. Eles, ele bota a pata na porta e puxa ela e ela abre até os animais hoje em dia estão diferenciados velho que isso estamos chegando em ni... praiaza Praiaza, praiaza alguma coisa assim mano eu, eu gosto de passar nessa loja de caça pesca velho não tem jeito Eu vou passar também, que vai que... A gente pega enxofre. É, vamos ver se tem tá alguma arma legal nesse cara. Nada, ah, cigarro. Cigarro é bom. Falando ah, nisso, bora fumar de caça e pesca. Vamos ver. Muitas armas. Desmonta. Desmonta. Pega tudo. Aqui é um restaurante uma cantina? uma cantina. Vamos abrir. Vamos esse morto. Conseguimos aqui um respirador, comida. E agora a gente vai ler esse livro. Pronto. Descobrimos uma receita de bolinhos Felmeni. Nunca vi. Nunca vi mais bordo. Agora a gente vai reto. Cara, eu tô com medo de... Peraí, peraí, calma, calma, calma. É, cadê, cadê, cadê? Benefícios, vida. Vou acabar em 9 horas. Não, não, dá pra gente chegar em algum lugar aqui. Eu fico com medo de... De acabar o efeito no meio do nada. Porque se acaba no meio do nada... Na hora que acabar o efeito ali da, da carga... A gente vai parar no meio do nada tá ligado a gente não vai ter mais peso extra vamos parar logo pra descansar aqui eu vou abrir vou pegar com o machado mesmo porta né? assim. lenha é, agora eu vou cortar com a mão porta lenha com a mão um cigarrinho Corta mais lenha 22. Vou precisar de mais três. Três madeiras. Quatro madeiras. Não, cara. Era. Três. Pronto. Agora eu venho aqui. Faço a casa. Monta a fogueira. E a gente dorme. Descansar. Vamos meu cafezinho aqui. O que, que a gente vai fazer agora? Mano, nosso peso tá alto ainda? O que tá acontecendo? Vou tentar andar um aqui pra ver. Ah, entendi. Deu uma bugadinha. Ah, consertar a mochila. A roupa não precisa. Consertar a bike. Hum... Mano, eu tô cheiroso né? Passei perfume ontem Na roupa, né? E hoje eu já tomei bom duas vezes Eu gosto de tomar banho Cachaça, velho Essa cachaça tá pesando pra caramba Mas foda-se Bora preparar aqui nossa massa com carne moída Pronto que a gente vai conseguir seguir viagem. Paga, pega o carvão. Come a massa com carne moída. Mano, meu cabelo deve estar horrível. Eu não estou vendo que estou na tela do jogo. Hum, conseguimos andar agora e... e manda. Chegamos em Alonetes, a Vila Pesqueira. vamos dar uma olhada aqui. Mano, eu tô pesado, depois eu vou nessa merda. Vamos logo aqui. Ó, oh, o que, que eu vou fazer. Esse aqui é o limite entre a floresta e o ermo. Ermo, ermo, floresta. Eu vou largar as coisas. Aqui, eu tô na floresta, dentro do meu acampamento. Eu tenho também um erro, entendeu? Eu posso pegar os itens e os inimigos dos dois biomas. Cara, se você chegou até aqui, muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Espero que você tenha gostado da, de alguma dica que eu tenha dado. Corrido de alguma besteira que eu fiz, que eu falei, sei lá, qualquer coisa. É isso aí. Valeu, tamo junto. Beijo. Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist e se já tiver saído vídeo novo, vai estar tá na, na recomendação. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.